E aí, pessoal da OAM Brasil, a gente está aqui no, na sede do Public Citizen, em Washington, D.C., onde pelos últimos três dias a gente esteve na, na Winter Leadership Meeting, que é organizada pela OAM dos Estados Unidos é, a cada ano para discutir o planejamento da, da, dos, das lideranças de capítulo e da coordenação. Um ano muito proveitoso porque a gente identificou é, diversas oportunidades de colaboração, Está é, todo mundo aqui muito interessado em trabalhar com a gente. O nosso interesse é que os UAMers brasileiros também se envolvam muito mais na organização. É, esse é um dos nossos objetivos para 2015, é aumentar a participação dos UAMers brasileiros, tanto os líderes de capítulo quanto os membros de capítulo, é, na, nas questões da UAM Internacional. E Além disso, é interessante que a gente está iniciando o nosso Report Card em 2015, e aqui na, nos Estados Unidos também, só se fala em report card, porque eles estão se preparando para lançar a segunda versão do deles. Então vai ter mais esse ponto de convergência aí para gente. É, também a UAM Europa, a UAM U, UK acabou de, de lançar o seu report card. Então toda essa discussão é muito importante para a UAM Brasil. É isso aí. Então o ano está só começando para a gente, tem muito trabalho pela frente. Falou. Abraço. Tchau. Hey, what's up guys? I'm here with this from UAM UK and has something to say to you. Uh hey, hey, hey UAM Brazil. Uh we're just about to start a new exchange program. Apparently, you don't have enough medical students there, uh and we don't have enough law students, and also Brazil's better uh to live in. So, <laughs> we're actually setting up an exchange program and I'm going to be coming over to work with you guys very soon. That's a complete lie, but it would be cool. expect more exchange from UAM Europe and UAM Brazil. Cheers!